Hoje eu quero falar de uma coisa que eu acredito que as pessoas já saibam disso, mas quando a gente se encontra na dinâmica, quando pega, por vezes a gente se esquece, né? Sempre a mesma repetição, a mesma andançorra, mas uma hora a gente chega lá, com fé, e amor e coragem a gente chega lá. Ah, o que anda acontecendo e as pessoas têm notado isso? é que quando a gente se apaixona né, por alguém, ou quando você quer muito um emprego, quando você tem uma necessidade né, como indivíduo, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, naturalmente a pessoa se coloca né, como uma linha de foco para poder alcançar determinado objetivo, porque ela se sente incompleta, ela sente que falta alguma coisa, né? então ela vai. Seja atrás do objetivo dela, do emprego tão sonhado, da carreira, faz faculdade, faz cursos técnicos, faz informações, é, arruma um grande emprego, foca numa empresa e vai com tudo. Ah, nos relacionamentos, né? Ah, sinto falta de um parceiro, então eu vou lá, encontro alguém e aí as pessoas vão atrás daquilo, né? como se a, essa conquista fosse trazer uma salvação. Aí você está pensando assim, nossa, mas Marisa, então eu não posso querer nada, <risos> é, eu tenho que ser completa, autossuficiente, então eu não trabalho, eu não faço nada, eu fico na minha não namoro ninguém. Não, não é esse o foco da conversa que a gente quer ter aqui. A conversa que está me vindo de inspiração e que muito também é, tem do conteúdo do Poder do Agora, que é um dos livros que a gente está estudando, é exatamente sobre a criação dessa necessidade de falta, tanto psicológica quanto física, né? que a gente cria demais essas essas barreiras né? e acabam criando muitas dificuldades no nosso convívio, desde um relacionamento que a gente acaba é, usando positivo e negativo, essas duas polaridades o tempo inteiro, amor e ódio, né? Ah, as relações elas ficam sendo usadas como um, um pilar, é, como um eu preciso de você, né, e não eu tenho você como um parceiro, é totalmente diferente, eu preciso de você do estamos lado a lado, escolhemos ser parceiros, mas somos livres e somos inteiros sozinhos. Não precisamos estar unidos para sermos inteiros, estamos unidos porque já somos inteiros, cada um por si. Então essas necessidades, tanto física quanto psicológica, não só nos relacionamentos, mas nas necessidades de ter coisas, pessoas, objetos, enfim, Sim. é um parâmetro ainda muito de falta de atenção plena, falta de consciência, porque a gente já está colocando uma condição de salvamento, é, ah, eu, para eu ter uma, para eu ser feliz, eu preciso que eu case, que eu tenha filhos, que eu tenha cachorro, que eu tenha não sei o quê, né, que eu tenha Sei lá, qualquer coisa que você queira. É, e na verdade não existe essa condição para um indivíduo com atenção plena. E gente, eu tô falando aqui, mas eu tô estudando com vocês, eu tô despertando com vocês. Tá? É, desportei, já despertei muita coisa, mas nossa, falta muito ainda. Mas eu também não fico olhando a falta, eu só tô curtindo o serviço e trabalhando é nessa questão de sempre acreditar que eu já estou inteira. E falando para mim, eu sou inteira. Para de se dividir. Para de criar picuinha. Para de criar necessidades. Para de olhar esses registros anteriores, a combinação genética de todo o rastro, seja da mulher. Enfim, para, para de olhar registro caro. Para, Marise. É aqui, foca, é aqui. Então, e eu já tinha percebido isso, que tem um, um âmbito que a gente tenta solucionar, onde a gente se conta o tempo inteiro histórias que não são reais para nós. Né? A gente já cresce numa sociedade onde as pessoas não dizem que nós somos inteiros, não dizem que a gente é uma alma, não dizem. Você já nasce uh, sendo talhado. O certo é isso, você tem que fazer isso, você tem que tomar religião, você tem que que você tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, você fica cheio de tem que. Mas quando você começa a colocar a atenção plena, você percebe que você não tem que. Teve até um, no, no grupo da, de mães da escola da minha filha, e gente, eu falo com muito carinho tudo isso, porque eu entendo esse lugar. É uma frequência. De longe uma crítica. Estou trazendo aqui para gente refletir sobre, para poder pensar por uma outra via, para não ter que ficar tentando solucionar ah, essas questões dentro dessa necessidade desses bloqueios que nós criamos entre as polaridades, positivo e negativo. Porque tem um outro lugar, quando você transcende, que é o amor incondicional que, que ele necessita de prática, como a gente fala aqui. Que quando você pratica, é um alívio no seu sistema. Você até chora de felicidade. Cada clique que eu fui sentindo, assim, eu, eu me libertei. Porque se trata de você mesmo, não é ninguém da sua família, não é ninguém. É você se aprisionando naquela condição... A psicológica e física que você se colocou, então esses padrões, eles precisam ser olhados uh, de verdade, falar eu vou me elevar para acessar o amor incondicional e sair dessa bagunça ilusória, que eu preciso disso para ser feliz, mas voltando no ponto que eu, eu engato primeiro primeiro e não paro do grupo de mães, e aí eles tavam, elas estavam falando, né, do protocolo das máscaras, porque todo mundo começou a ficar gritado de novo. Aí tem a questão do Covid, que tá dando alguma complicação no, no fígado, enfim, das crianças. E óbvio que uma mãe quer proteger. E eu senti de carinho, assim, a preocupação delas, sabe, a, a impotência, né, de coisas que talvez a gente não tenha muito controle mesmo. Né? Assim, mas, ao mesmo tempo, é, essa frequência querendo ter o controle. Não, porque a gente tem que fazer isso. Claro, é importante a gente usar a nossa, a nossa racionalidade, o nosso bom senso, para chegar num lugar determinado e ter as, as devidas precauções. Né? Mas, em contrapartida, eu vi que antes de que se crie... É, esse caminho uh, de, de solução, uh, eu vejo uma carga energética sendo criada imensa antes mesmo do acontecido. Né? Sempre a atenção presa no tempo, no tempo, no medo, na angústia, no desespero. Não só as uh, mães, né, mas no, de uma forma geral no planeta todo. As pessoas estão viciadas em, antes de encontrar a, a estratégia do, do fluir, já ah, isso aqui é tão óbvio, vamos fazer, é, antes que se crie, crie toda uma barreiragem, é, cria todo um circuito rochoso e de muito sofrimento, feito com uma tensão, onde os seus órgãos, os seus músculos, os seus tendões ficam tensionados, e, e causa uma descarga química muito negativa para o teu corpo. Ah, mas é natural esse processo. Não, não é natural. Isso eu estou aprendendo agora. Oh, caramba. Ficava tensa. tu às vezes, do nada. Alguma parte do corpo começa a ficar enrijecida. Sempre... O que, é que você tem, cara? Relaxa aí. E relaxa. Porque são... Comandos automáticos. Por quê? Porque a gente nunca esteve consciente. A gente sempre está preso em buscar coisas que faltam, elementos que faltam em nós. E a ideia aqui não é que a gente vai atingir um ponto de, ah, eu me basto e eu não faço nada na minha vida. Não é isso. Um ponto alto da atenção plena é se identificar nessa plenitude do agora, Entender que você faz num outro drive, num outro fluxo, as suas criações, entendendo que você não precisa delas para ser completa, que você simplesmente faz porque é da sua natureza, de que você simplesmente ama porque é da sua natureza, você não depende de coisas, você não depende de materialidade, você não depende dos seus filhos, você não depende ah, do, do, da sua esposa, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós Para você ser completo ah, mas Nossa, então não vou ter ninguém, vou fugir Não é isso Você vai continuar a amar essas pessoas Mas você não vai usar a sustentação de quem você é, da sua plenitude Usando a perna deles e a personalidade deles para sustentar o seu castelo não dá, porque mais dia, menos dia, cada um vai seguir o seu caminho. E como você vai ficar sem estrutura? Porque você estava num alinhamento frequencial de posse, não era de amor. Eu não estou colocando em dúvida que você não ame seus familiares, as pessoas que estão em volta de você, não é isso. Mas ainda se mistura muito com umas frequências mais baixas, né? a gente mistura muito, porque como você pode amar tanto uma pessoa e no segundo seguinte você tem um ódio mortal de você querer sair correndo da frente daquela pessoa? Será que foi um dia amor mesmo? Como que pode ir de um lado para o outro de uma forma tão contundente em fração de segundos só porque o outro não concordou com você, né? ou qualquer outro sentimento. De novo, vendo a salvação em pessoas e coisas, isso não é amor, isso não é atenção plena. Então o propósito desse vídeo é pra gente treinar que tudo que você anda buscando fora, que esse psicológico e físico que fala, Ai, preciso disso, eu preciso, tá faltando alguma coisa, não, não tá. Você para, você se centra você fecha os olhos Não está. Eu só quero produzir porque é da minha natureza. Eu quero encontrar uma parceira, um parceiro, porque para mim faz sentido. Mas não que essa pessoa vá me completar, porque eu sou completa. Então, a espiritualidade fala que é, a gente faz as construções aqui em densidades muito extremas, por isso das brigas, das discussões e de muita violência doméstica acontecendo. Porque tem aquele rompimento e um tentando se apoiar no outro. Nós estamos numa nova era que faz um convite bastante especial para você se sustentar em si. E não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa fria e calculista de novo, não é isso. Mas você vai estar tá bem com você você vai se curtir e se porventura alguém é, ou qualquer situação te acometa, né, seja no emprego, te mandaram embora. Eu conheço pessoas que foram mandadas embora, é, ficaram muito tempo na empresa e não saíram até agora de uma depressão profunda, porque colocavam aquilo na frente dela. Claro que o emprego é muito importante, claro que o seu sustento é muito importante, mas vocês entenderam a mensagem. Você tem que se sustentar, continuar inteira, porque as mudanças vão vir, você não vai ficar para sempre, nem ao menos nesse corpo. Você vai deixar ele, cada um no seu processo de evolução, mas você vai deixar. Porque aqui é o teatro, é a ilusão que você precisa viver. Então Não dá para continuar pegada. Eu já vi almas que eu fiz processo de desobsessão. E eram pessoas muito queridas, não teve nem problema do, né, de encaminhar. Mas a pessoa estava com tanta saudade daqui, que ficou acoplada na filha e começou a ter muita identificação com o corpo físico que já estava em decomposição embaixo da terra. Então, vocês imaginam o aspecto que eu vi, essa alma né, plasmando na minha frente né, e o odor também, tudo isso é e não fez por mal, de novo, aqui não é para apontar o dedo, não, a gente está aqui aprendendo junto, é, uma, é um momento de reflexão, até onde vai o nosso apego inconsciente? Preciso começar a entender... Que eu me basto, e nem só esse corpo, porque eu estou cuidando aqui dele, mas a minha energia me basta. Eu cuido do, da maquininha biológica aqui, cultivo as pessoas que estão à minha volta, com carinho, com alegria, com amor incondicional. E não esse amor tóxico, humano, apegado, obsessivo, possessivo, controlador, até lunático. Todos nós. A gente está aprendendo. Então vamos começar a olhar isso. Coisas que incomodam, os medos né, de prender demais a outra pessoa. Você não pode fazer isso, você não pode fazer oh, é, Não gosto. O que, que é tempo da escravidão agora? A gente tem que parar com esses hábitos agora. Né? E aprender a respeitar as pessoas, as coisas que vêm as coisas que vão, as pessoas que vêm, as pessoas que vão. Ah, mas e se alguém me respeitar, não sei o que, não? Se retire. É só isso. A gente não precisa criar grandes brigas. Sai fora. É assim que funciona. Então, todo o processo de mudança de ciclo só dói. E eu já senti muitas dores, acredite nisso, até pouquíssimo tempo está muito preso a mentiras, a ilusão, porque você, eu, todos nós somos seres completos. Ah, mas disso eu já sei, né Marisa? Então, vamos colocar para dentro, não só aqui, para dentro. É o que me pediram. Esse é o exercício, é um ponto crucial para todos nós, onde a gente verdadeiramente precisa enxergar esses lugares e admitir para poder realizar as mudanças. Nenhuma mudança vai ser realizada desde que você tome nota e enxergue com humildade que aquilo existe dentro de você. Eu escuto muito o pessoal falando... Mas isso que você falou, ah, cara, eu já fiz, tô ótima. E aí eu vejo a energia cinzentada. Assim, falo, olha como não tem ainda consciência. Porque dá medo de ficar olhando muito, né? Ainda tá ali no ego. No um ego mais que tá um pouquinho desequilibrado. Por isso dos exercícios que a gente tá passando. Aliás, assim que eu subir esse vídeo, vou colocar. Umas meditações que a Sandra fez para vocês usarem lá no site também. Me dá só mais 10 minutinhos, tá bom? E que vocês tenham um lindo final de semana. Que vocês pratiquem essa atenção. Eu sei que está todo mundo aqui buscando muita coisa, querendo se melhorar. Hoje mesmo eu, eu fiz uma meditação que... Eu vi um. Foi bem interessante. Foi bem difícil que eu conseguir fazer a meditação. Que ali estava me cutucando. E para... eu, filha, eu preciso do meu momento, linda. Respeita, toma. Tô... tá bom, eu vou te respeitar. Na sétima vez eu consegui. E eu comecei, fui relaxando, acalmando. E aconteceram coisas muito bonitas. Né? Assim, tava... A minha cachorra começou a me olhar. Eu tava longe, assim. Eu senti que.